Eu sempre falo o seguinte, que se você tem um cartão de crédito e não conhece os benefícios desse cartão e não utiliza esse cartão de forma estratégica, você pode jogar esse cartão fora. Joga esse cartão no lixo porque isso não está te dando benefício nenhum. É, então, você não vai gerar renda extra com o seu cartão de crédito se você não tiver conhecimento, se você não tiver estratégia, se você não conheceu as oportunidades que esse universo aí de pontos e milhas nos oferece. Então, ter um cartão de crédito, ele não vai... O simples fato né, de ter um cartão de crédito não significa que você vai gerar renda e Muitas pessoas acabam iludindo ficando iludidas com isso. Você precisa ter um cartão de crédito, conhecer as estratégias por trás da utilização do cartão de crédito e, principalmente, conhecer os benefícios que o seu cartão de crédito oferece. Para quê? Para que você traga esses benefícios, insira esse benefício na sua realidade, de forma que, a partir da utilização desse cartão, você consiga ter um retorno sobre tudo que você compra. Desde coisas do seu dia a dia, para sua sobrevivência básica, até aqueles itens que você compra, por exemplo, uma vez no ano, como um, um computador, é, um, um smartphone, enfim, itens que é, não são itens usuais que você vai comprar de forma constante ali, com frequência ao longo de um ano, mas que quando você comprar, você vai conseguir, a partir da utilização estratégica do seu cartão de crédito, você vai conseguir comprar e ter um retorno a partir daquela compra. E muitas situações você vai deixar de gastar. Como por exemplo, é, você compra um produto hoje, loja física, loja online, todas essas lojas querem que você é, adicione ali aquele produto, uma, uma, o seguro garantia estendida. Você paga uma taxa por isso. Se você compra com o seu cartão de crédito, dependendo da bandeira do seu cartão, ela te oferece isso, então você não precisa pagar por esse serviço. Então são economias que você faz no seu dia a dia, são economias que você faz a partir do uso do cartão de crédito. Então, sempre falo, ter um cartão de crédito não te resolve nada, não vai trazer para você renda extra. Você precisa ter conhecimento, você precisa mudar a mentalidade, você precisa trazer isso aí para esse conceito, né, para o seu dia a dia para que isso possa aí te possibilitar colocar essa grana no bolso aí, colocar essa renda extra sem precisar gastar mais e sem precisar trabalhar mais para isso.